declaramos a presente sessão sessão sobre de pós eu quero convidar o senhor Léo e a sua esposa Mara Lúcia para fazer parte dessa mesa vamos bater palmas Eu quero pedir a todos vocês: se a gente fizer alguma falha aqui, se não me é preocupar, não primeira vez que a gente que eu estou fazendo posse a um prefeito. Temos de posse. Conforme o artigo 39 do Regimento Interno, para, para o primeiro, daremos posse vice-prefeito, interior, interiormente, ao cargo de prefeito senhor Aurélio Martins Leão, em razão do afastamento do prefeito Aurélio Mauro Mendes. Defender, prometo manter defender e cumprir a constituição a constituição e cumprir a constituição da república da república e do estado e do estado a lei orgânica do município, lei orgânica do município observar as leis observar as leis promover o bem coletivo promover e a, o bem coletivo endereçar com patro patr patr patr exercer com patriotismo, honestidade, honestidade, honestidade espírito, público, espírito público, o mandato que me foi conferido. O mandato que me foi conferido. Meu Deus, em nome da lei, declaro impassado ao cargo interinamente de prefeito Aurélio Martins Leal. Agora, senhor prefeito, fique à vontade. Pode usar a tribuna. Eu que alguém achou o celular aqui, que o celular aqui, a ver alguém pegou e tem que saber quem era o dono. É, que o celular aqui, pois, saiu aqui na mesa. Acho que é absurdo até mesmo. Fala o celular lá, pô. Vou botar a mão na mesa. todos. Senhor presidente. Senhores vereadores. Comunidade da LHC aqui presente. momento nós gostaríamos de pedir a Deus que desse proteção divina ao prefeito Aldo Mendes e a sua família nós sabemos das dificuldade que ele vem passando como pessoa nós temos que respeitá-lo nesse momento difícil de sua vida e nós hoje estamos aqui Sendo empossado como prefeito da cidade de Aragastas interinamente por 30 dias E quero dizer a vocês que nós estaremos abertos para o diálogo, para a conversação Para tentar de todas as maneiras fazer um bom trabalho em nossa comunidade Quero pedir a compreensão da comunidade nesse período que nós estaremos na frente da prefeitura que tenha paciência, que dê, ter credibilidade para que nós possamos pegar o trilho e com fé em Deus dar prosseguimento até a decisão da justiça com a volta do presidente Alvaro Quero dizer a vocês, vereadores, que nós estamos à disposição de vocês. Nós não podemos caminhar isolados separadamente. Peço a vocês, senhores vereadores, eu já fui vereador por três mandatos. Sei da importância do vereador Para que uma cidade desenvolva Para que a cidade cresça Para que a cidade tome novos caminhos Então é isso que eu quero Compreensão de vocês Ajuda, sugestão Para que nós Demos sequência a esse trabalho De nossa comunidade São essas palavras Que nós gostaríamos de deixar Aos nossos vereadores E dizer aos funcionários da nossa cidade, que tenha paz, tenha tranquilidade, vamos trabalhar como nada tivesse acontecendo, pensando no bem comum, pensando em servir a comunidade. Isso é o mais importante do ser humano, é você servir o próximo. E nós estamos dispostos a servir ao próximo. Eu sei que a tarefa é árdua, é difícil, é dura, mas nós temos que enfrentá-la. E peço a colaboração de todos vocês, principalmente funcionários, da, da Prefeitura Municipal Todos os secretários Vamos colaborar, vamos trabalhar Unidos para que nós possamos vencer Muito obrigado, agradeço a todos vocês